Interessante, vou contar aqui uma, uma história para vocês, é, dentistas mudando de profissão. Né? Outro dia eu estava atendendo uma um paciente, era um adolescente, devia ter seus 12 anos, e veio com a mãe. Eu conduzi até ali a cadeira, chamei, eu sempre converso um pouquinho com a mãe para entender é, por que é que veio me procurar. Eu sou ortodontista, é, já tenho 23 anos já de profissão. E aí essa mãe me falou, eu comecei a explicar alguma coisa da, né, da oclusão do filho, que ele precisava de um tratamento ortodôntico e tal. Ela falou assim para mim, eu sou dentista. Eu falei, olha que legal, então eu posso conversar com você de um jeito mais é, aprofundado. né, Você vai entender melhor o que eu, o que eu tenho para falar aqui da necessidade que o seu filho tem. E aí ela me contou, e eu não perguntei se ela tinha consultório, nada. E ela falou assim, é, eu sou dentista, mas eu não trabalho mais como dentista já faz alguns anos. Eu falei, ah é, ela é, eu não sou daqui de Campinas, é, me mudei há alguns meses pra cá, mas eu sou Uber, eu trabalho como motorista de Uber. E eu fiquei pensando naquele momento, falei, puxa, é e tal, né, eu falei, puxa, que estranho, né. Ela falou, pois é, como dentista eu não ganhava o que eu ganho, né, não, não tinha os rendimentos financeiros que eu tenho como Uber e trabalho na hora que eu quero. E aí eu depois daquilo aí fiz a consulta, conversei, ela entendeu tudo, fez o tratamento, né, pedi uma documentação ortodôntica e todos aqueles passos e depois... É, eu fiquei pensando naquilo. É, ela, e ela me disse que gostava muito da profissão, mas que tinha parado de atender porque ela não queria ter o próprio consultório né, e foi procurar trabalhar em clínicas e aí ia ganhar muito pouco e aí não interessaria e como Uber ela conseguia é, dar um sustento melhor para a família, né, conseguia ter um rendimento melhor. É, e aí eu fiquei pensando, né, por que, que será que algumas pessoas crescem na nossa profissão? Porque algumas conseguem ter pacientes na agenda, uma agenda cheia, uma agenda que, com fila de espera, né, porque existe isso, né, eu vivo isso e muitos alunos meus vivem isso também, porque alguns têm esse resultado e outros não e outros não veem futuro, e outros então quem já está mais tempo na profissão está vendo seus pacientes irem embora, não voltarem mais, né? sem pacientes novos. Eu falo com dentistas diariamente sobre isso. Né? Muitos reclamando da profissão com 25 anos de formado, 35 anos de formado. Imagina quanta experiência, quanta experiência técnica tem uma pessoa muitas vezes com duas, três especializações. E aí, hoje, nessa situação, com queda de faturamento, né, eu já vi casos que uh, o colega me relatou que teve 60% de queda no seu faturamento. Né, em dois, três meses. Você, como é que faz? E aí, eu vou trazer outros dados. Agora, dados animadores. Né? Então, por outro lado, apesar dessa grande concorrência que a gente tem, apesar de tantos consultórios e clínicas fechando, pessoas mudando de profissão, né? cirurgiões dentistas que não atuam mais na nossa área, é, recentemente foi feita uma pesquisa pela USP Unicamp, aqui na região de São Paulo, quer dizer, uma região, uma região rica, né? a, a mais rica do país, que mostrou que 64%, mais ou menos 64% das pessoas que responderam a, a essa pesquisa, essas pessoas disseram que sabem que tem problemas bucais né, e que isso afeta a qualidade de vida delas. E que querem resolver. Ah, mas vocês querem resolver? Queremos resolver. Sabe que é um cirurgião dentista que vai trazer a solução? Sabemos. Então, 64% das pessoas sabem que precisam de tratamento odontológico, mas não buscam por alguma razão. Né? Então, tem muita gente por aqui e se isso acontece nessa, na minha região, na região de São Paulo, a gente imagina que isso aconteça também em outras regiões do país. Tá? Então, se tem pessoas que já têm a consciência de que precisam de um dentista, para melhorar a qualidade de vida? O que é que falta para os dentistas chegarem até essas pessoas? Por que será que elas não fazem o tratamento? Muitos vão dizer a ah, Carla porque eles não têm dinheiro. Será? Pensa um pouquinho será? Ah é porque eles não veem a urgência. Será que não pode ser muitas vezes porque o dentista não aparece para ele da maneira certa? Será que ele que falta ele confiar em alguém, ele ver um anúncio de alguém, ele ter uma indicação daquele dentista ótimo, maravilhoso para ele procurar, para ele decidir procurar. Hoje em dia, os pacientes têm acesso, de todas as classes sociais, têm acesso a tratamento odontológico. Né? E existe, existe acesso para classe A, B, C, D. Tá? Então, eu acredito muito e, e os meus números provam que existe sim né, um mercado muito grande ainda a ser explorado. Só que o que acontece? O dentista costuma ficar enclausurado, preso ali dentro do seu consultório, sozinho, solitário. E não busca alternativas para que as pessoas os vejam.